Pessoal, a gente está aqui com a Flávia, ela é autora do Manto Escarlate. Então, o Manto Escarlate, ele é uma revisitação com ares macabros dos contos de fada que nós conhecemos. Só que dessa vez, eu contei uma história sob o ponto de vista de uma narradora muito especial, que é uma bruxa. Então, todas aquelas histórias que você conhece, que você ouve falar, desde que você é criança, é, você tem que considerar que elas foram contadas por uma bruxa e ela vai te contar a versão correta daquilo que você nem imagina. É por aí. E como é que está sendo para você essa feira enorme aí? Então, é a primeira vez que eu, pessoalmente, participo, aproveitando aqui essa, essa oportunidade que o Sesi, que a editora, nos deu. Eu estou muito feliz, eu estou achando muito legal, muito animado, um pessoal bem diferente e eu vou me dar muito bem com esse povo, eu já tenho certeza que essa energia aí vai ser só para o bem, só para o legal. Qual que é a data oficial para a gente começar a poder ler aqui? Então, hoje é o lançamento às 15 horas, o lançamento comercial, mas ele já está legal na, na Saraiva, já está sendo vendido aí nas, nas lojas online e agora é leitura de Natal obrigatória. <risos>